Essa aqui tem 80 anos. Ah, Olha, brinca não, brinca não. Gente, é gente, mulher... fala a verdade, gente, não fala a verdade. Parece que essa mulher tá tem 80 anos. Não parece, né? Não, não parece, parece não parece. Não Dona Teresinha, você me faz um favor, me ensina a fórmula. Qual que é a água que a senhora bebe? A fórmula, a fórmula da juventude. A fórmula da juventude. Qual água que você qual, qual a água, senhora bebe para poder ficar sempre nova desse jeito? É água de Santana. Ah, então! Ah, então. É. Você levou, você levou Ela é esperta também, de de de tá? viu? Tá vendo? Vou levar a água de Santana. É, coisa boa, viu? Então. Eu perguntei o nome, mas o nome dela é? Madalena. Madalena, essa é a Madalena. Madalena. Obrigada. Então, Cícero, mas aí que nem eu tô falando. Obrigado, Ana Terezinha. Deus abençoe a senhora. Ele foi foi bom, um... viu? Obrigado, foi um prazer. É. Ele foi um herói, um padre muito abençoado, né? E... Que fez muita coisa, né? O padre Antônio, né? E meu pai, assim, sempre preocupou com a comunidade, sabe? Uhum. Sempre com as famílias pobres. Eu vou lá a... meu Vai Terezinha. Deus abençoe de a senhora. Tudo de, de bom. cuidado aí pra não cair, hein? Deus abençoe. A nós todos. Com as famílias pobres, com as famílias que precisam de ajuda. É, assim, meu pai sempre preocupou. Não é porque ele foi político duas vezes, mas ele a vida inteira ele, ele preocupou. Foi outro também que nasceu com a estrela, né? É. Tem gente que é, é, faz a diferença, seu Geraldo. Tem gente que faz a diferença. Nasceu pra fazer a diferença. Então, e é o que fica da gente também, né? Mas é tudo vindo de pai e mãe. É. Porque, exatamente, porque exatamente. A, a minha avó morava naquela casa, que hoje nós mora, só que Sim. era pequenininha. Sim. Depois nós mudamos. Aumentou. Mas, mas aumentou ela. Uhum. Minha avó tomava conta da igreja sozinha. Aí. Ela lavava essa igreja. Limpava, zelava. Limpava, zelava. Sabe? Uhum. Então, é... Tudo assim, ensinamento de pai e mãe. Uhum. A mãe, por exemplo. A mãe, se, se um filho não participar, um... é que agora ficou muito sem missa, porque estava proibindo. A Sim, pipê, foi, né é. Mas só que, se ter missa lá e faltar neto, neta, filho ou filha, ela hum. tá ligando. O que está no... acontecendo? No outro dia ela liga. Sim. Por que você não vem na missa? Entendi. Não importa se está casada 10 anos, 12, uhum. 15, não importa. É filho do mesmo jeito. É filho do mesmo jeito. A preocupação é a mesma. A preocupação é a mesma. Sem né? dúvida. Então, agora, voltando ao assunto aí, que eu estava falando para você, mas uh, é, é, eu estou falando para você das coisas que o padre Antônio fez uhum. para a comunidade, para o município de Caldas, né para várias... Distrito, né? Também. É, sim. Mas tem muita coisa que eu não vou lembrar de contar. É. São, muita, tanta coisa que são muitas coisas boas que foram feitas e que, na verdade, até vai ficando no esquecimento, é. por conta do, do, do tempo, por conta dos anos que se passa. Mas quem recebeu a benção não esquece. Aí eles Isso falaram não. assim... Aí muitos falaram assim pra mim, mas por que será que... Ali na igreja, às vezes, eles falam de outro que foi trazer o padre Antônio para Santana, mas não fala do seu pai. Ah, eu não sei, né? Pode que tá existindo uma inveja, alguma coisa, né? Não Enquanto sabe. estivermos na terra, nós estamos fadados dessas coisas, é. né? Porque tudo. Tem até uma fita, né? Que, o padre tem uma fita gravada, né? Que tem. Essas coisas que eu contei aqui, uhum. até o padre lá em Pinhal falou que a tem cachorro caça com gato, Sim. fez até um teatro aqui no... Uhum. no Olha aqui. só! Tem essa fita lá. Entendi. E meu pai tava... Participando. Participando uhum. do teatro, porque ele que foi ele lá. Ele que tava ali. lá, o personagem, né? Então quer dizer que as, as diretorias que já passaram, que é, fica dois em dois anos, né? Sim. Então quem tivesse na, na, na equipe, da administração da igreja, meu pai chamava para ir lá. Certo. Aí chamava um só, que não precisa de ir todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Mas só que quem que foi o da frente a conhecer... Foi teu pai. Foi meu pai. Aí não é porque agora morreu que tem que esquecer, né? Não, muito pelo contrário. Porque o Padre Antônio mesmo, ele está com mais de 90 anos, né? Você acha que se ele morrer, nós vamos esquecer das coisas que ele fez? Não, não tem como. Jamais. Não, não tem como. Jamais nós vamos esquecer. Não tem como, essa é a verdade. Algum pode até nem ligar, esquecer. Porque existem seres humanos que não dão valor. Sempre vai ter, né? É. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Você pode fazer o que for. É, é, é, é, é, é. nunca é. tá bom, né? Nunca tá bom. Esse, esse Você não mesmo. fez para por... ganhar em troca, não. É, para se aparecer, né? Pode se aparecer. Mas é tão gostoso que quando você faz algo que alguém fala para você, é, nossa, mas parabéns para você aí, que você, nossa, você trabalhou bem aí e tudo, né? Uhum. Você não tá pedindo dinheiro. Sim, lógico. Hum. O, o teu pai o... teve alguma homenagem, alguma rua com o nome dele, alguma coisa assim, não? O meu pai, uma rua com o nome dele, eles puseram ali em Caldas. Olha só é, que é. coisa, foi homenageado, foi isso homenageado, aí sim, né? é uma coisa que vai ficar para sempre. né? Agora, aqui o certo seria Santana, aqui, né? em é, Santana, mas tudo bem, aqui, pelo menos tem alguém que lembrou dele. Né? É, mas aqui por causa que já tinha o nome nessa rua aqui, né? da, de pessoas que já tinha falecido sim, e tudo, né? eu então, outras que entrar no meio para poder Tá certo, falar. tá certo, é. né? a gente mas, tem que respeitar a... também. É, seria ótimo um dia, por exemplo, que sair um outro asfalto aí, né, na, na estrada, e colocar ter... uma placa, é, né, é, é não custa de homenagem nada. a ele. Sim, quem Porque... tanto fez pela cidade merece, né. Porque ele, ele trabalhou, ele lutou muito, viu, hum. ele lutou muito. E ele e morreu, morreu com quantos anos? Morreu novo, viu, 66 anos. Nossa. Nossa. Morreu e Deu morreu câncer novo. nele era um homem Forte. fortão mesmo e... Sempre trabalhador de roça, sempre é, com saúde. Sempre com saúde. e Na verdade, na, trabalhar na roça, depois ele foi deixando para os filhos. Mas ele oh. trabalhou bem assim na roça para tratar de nós. Entendi. Aí depois que os filhos criaram... Ou seja, que ele, que ele cumpriu com a obrigação dele, né? Aí os filhos... Cuidaram. Conta do recado. Entendi. Vocês eram em Sete. São? são ainda? Tudo vivo? Tudo vivo. Ai, do que sete. beleza. Que bom, né? Quatro homens. Agora hoje tem... Quatro homens e três mulheres. Tem o Toninho, que trabalha para buscar enfermeira. Onde que a chefe manda ele, ir, ele vai. Certo. Hoje tá, ele foi para Caldas, já acho que duas vezes para buscar uma, depois teve que buscar uma outra lá, enfermeira. Então era funcionário público, é isso? Lá. É, funcionário público. Funcionário público. É. E como, como que é o nome do seu pai? José Garcia de Freitas. Ah. E o e a, e a, meus irmãos, é, o Zé Carlos, tem lavoura de café, que é o meu irmão mais velho. Eu tenho um pedacinho, uhum. melhor do que o dele, mas, tenho, mas graças tem, graças a Deus. Sim. E o Moisés tem um café, e apesar que o Moisés me deu uma minguada boa no, no café dele lá, porque ele guardou um café no lugar e depois o cara não não foi, foi, tirar, o com foi ele. tirar o café lá, não, foi vender o café, o cara não quis comprar e não quis entregar o café. Poucas paradas. Ah. Ele perdeu mais de 20 sacos de café. Na verdade ele não perdeu nada, né? Quem é. perdeu foi Deus quem ficou, sabe, né? É, é. e aí ver. depois ele acabou vendendo um pedaço de terra, uhum. construiu uma casa em posto de calda. Sim, sim. E uma casa aqui, essa é a casa alta lá que tá sem Entrou? Tá. Sim. E você ver que não falta muito pra ele pra terminar. terminar. Né? É. Então eu acho que agora a que terminar as 12, o aluguel em Poços é caro, né? sim é. vai poder alugar lá E fazer, acabar de fazer aqui Acabar de fazer aqui pode alugar aqui também Sem dúvida né? nenhuma, é um e, bom lugar por e sinal Bom lugar, né? Então é, é Coisas que acontecem que você nem espera, né? Não, imagina uhum. Mas ah, agora Tem um outro padre também Que acabou Não ajudando Em bens materiais aqui, né? Mas é um padre muito humilde vinha sempre celebrar aqui na Santana, não na Semana Santa, porque também tinha lá. As obrigações dele lá. O padre Vicente. Esse é da onde? Que era de Pirescaba, Sim, né? perto da gente lá. Perto seis 30 quilômetros. Um quilômetro? 30. 30? Uhum. Então, aí ele já é falecido já. Certo. Mas ele até foi o padre que batizou eu. Olha só. É. Ele é, é um. A mãe conta e eu começo a rir, né? Quando eu tava. Eu morava na, na casa lá na roça, né? E a casa já tava mais velha, né? Sim. E caindo pedra, mas tava tá chovendo. Tava uma chuva de pedra mesmo. Diz que ele falou assim pra minha mãe: Terezinha, mas que chuva mais boa. Puxa vida! E o cafezal arrebentando tudinho a, a mata, tudo perdendo Não, só que ele não pensou em café, não. Não, né? Não. E ele falou assim, aí a, a mãe contou pra ele, mas os cafezais, né, se estoura tudo aí. Sem dúvida. Né? É. Ele falou, mas Deus não vai deixar. Rapaz, que fé, hein? fez oração e, e pôs a mão assim, né? Uhum. fez oração, mas é, a fé é tanto que nem medo não tem, né? Sem dúvida. E... E você acredita que não estragou o café? Acredito. Quando, você se, vê. quando se trata de milagre, eu acredito. Não estragou o café? Ou oh, só acredito. Não. Eu já vi cafezal com a Madalena já, que chuva de pé destruiu. Meu Deus do céu! Entendi. Não dá pra acreditar. Tinha um pé de mamão no meio do cafezal, ficou só o pé de mamão mesmo. Onde tinha folha, onde tinha.. Tirou tudo, ficou só o, só o pé. O pé. Tá. Fica mesmo. Mas deu uma, um prejuízo que o vê, acho que foi em 2019. Então, aconteceu isso. Mas aqui para o povo dar uma melhorada na situação, foi preciso de na época meu pai arrumar serviço. Aqui, as fazendas. Ele ia lá encaixar. De, de, de Machado, uhum. gotelhos, é campestre. Tá. O que mais vê é café, né? Sim, ali é a região rica. É região né? de café. É região rica. E aqui na época tinha pouco de povo pé. Que aí ainda não era não tinha para plantar né não tinha serviço do povo mas aí o meu pai o que, que ele fez ele pegou e ele gostava de ir... sim precisava ir em imposto ele ia no, no restaurante lá almoçar uma coisa que meu pai não deixava de fazer alimentar bem tá certinho E gostava de tomar cervejinha sabe e ele gostava de alimentar tão bem que ele pedia para o dono do, da lanchonete falou, manda um tiragosto aí para mim uhum. aí mandava aquele pratinho picadinho de carne Sim. com bastante é cebola não, muito obrigado com bastante cebola e aí meu pai comia aquilo lá tudo tomando uma cervejinha aí foi, ele falou, o cara falou para o amigo dele lá, o dono do, da lanchonete será que o seu Zé hoje não vai almoçar, né? Aí falou, meu meu pai nem escutou ele falando. Né? Aí depois que ele contou isso pra mim. Aí meu pai terminou de, de comer. Logo agora você pode mandar vir o almoço. Esse aqui fez só um aperitivo. Isso aí foi só uma. Só pra abrir. Abriu o apetite. <risos> Mas então ele é. Que nem eu falei. E nesse lugar que eu tava almoçando, ele. Você vê, tudo é por Deus mesmo. Ele vai e senta perto de um, de um senhor, um senhor um novo ainda, 48 anos, 50 anos máximo. E, mas não conhecia não, mas aonde ele chegava, ele procurava conversa. Por isso tinha o dom da amizade. Ah, ele então desse você jeito. É igualzinho meu pai. <risos> <risos> e eu também só desse jeito. É tão bom ser assim, né? É. Eu chego, já vou puxar a conversa, se o cara não der bola, aí eu larmão. <risos> mas aí, ele conversando lá, ah, de onde o senhor é? O homem perguntou para o meu pai, é Santana de Caldas. Aí, eu olhei para o homem assim, o senhor não sabe um lugar que tem bastante coeta de café, porque lá em Santana o povo é muito trabalhador, mas lá não tem serviço. Lá, lavoura de café quase não tem. Lá cada um tem seu pedacinho de terra, né? Cada um cuida do seu e tudo, né? Uhum. Aí o, o, o homem virou e falou: Nossa, então foi bom né? viagem almoçar aqui perto. É, eu estou precisando de muito camarada. Olha só, na hora certa e no lugar é. certo. O senhor está precisando de arrumar serviço e eu estou precisando de muito camarada. Aí. Aí, falou, então o senhor pode arrumar para mim? Posso. Você pode ver quantos caminhão de turma você quer? Rapaz! Aí o homem assustou, né? Falou, não. Pode ser um só por enquanto. Daqui <risos> é a vez podia puxar no caminhão, né? Era. É. Mesmo que pode levar umas ah, 50 pessoas por aí, né? eu você trabalhei tá... muito. De caminhão. A minha esposa é? trabalhou muito assim, é então. muito segurando na corda, nossa, no meio do caminhão. é do ou menos assim mesmo. pegando vento. Nossa, né? É ir pra Ih. Ir pra cá. Ah, nossa. <risos> isso, quando não chove, faz frio. É, mas aí meu pai arrumou e foi trabalhar para ele lá. E eu vou lá para você. O tanto de gente que apareceu que meu pai não sabia o que fazia. Puxa, dava pra lotar mais dois. Entendi. Teve que fazer uma aí, seleção, né? É, aí os primeiros que veio foram os primeiros falou, que foram agora trabalhar. Quando botou o caminhão, vocês têm que esperar uma Sim, sim, sim. Mas calma, que através dessa nós arrumamos outro. Olha lá. Meu pai falou. Acabou sem querer sendo o que a gente chama de gato, né? É. Aquele que é. chama o, o, o trabalhador. Aí, esse era o gato mesmo, né? Era o gato mesmo. É. <risos> mas aí foi trabalharam, foi trabalhar lá e o povo muito trabalhador o povo da Santana pegava cedo só se chovesse né, mas se tivesse quase o tempo, contrário eles deixava banar o café de noite Olha pra não só. atrasar uhum. é. e ficava bem banadinho, naquele um tempo pra... não tinha o soprador que tem hoje é, não, tinha, não tinha essas comunidades todas né? Né? era no braço mesmo, no muque né e aí depois quando Deu alguma chuva que eles desceram para poder não molhar, né? Eu tava dando um chuva isqueiro assim, e né? passar perto do terreirão, que é terreirão que vai com daqui, Sim, lá na casa, longe, assim, bem né? feito, sei. E dois funcionários só lutando lá para poder não deixar o café do, da fazenda molhar, né? Uhum. Um trator lá espelejando e legando, tudo. Aí meu pai falou para os camaradas, Vai lá, nunca sei estudo lá, dá uma mão, na preta. Aí, o próprio Santana encheu o terreiro de gente. Dentro de poucos minutos, estava tudo montado e estampado. E, e ilonado, né? E é. então aí Então, aquilo ali pro fazendeiro, ele ficou assim, boca aberta. Aí, ele começou a contar pros outros fazendeiros. Olha lá! Aí, quando veio, chegou outro fazendeiro lá. E meu pai ainda falou para esse fazendeiro que nós tava lá: uhum. você pode ficar tranquilo, ninguém é registrado. Se a fiscalização pegar nós de surpresa, o dinheiro que for pagar para nós ainda vai vir voltar aqui e vou devolver. Pode ficar tranquilo. Olha. Ninguém mas... vai tomar nada do senhor. Nós queremos ganhar o dinheiro do trabalho. está nossa, aí o fazendeiro fica tranquilo, né? Sim, e numa dessa nunca pegou, né? É, e teve um dia que eles estavam na procura, eles tava dando as voltas, a turma nossa moitou os panos dentro do mato. Ah, tá. É, moitado. Mas não cara. pegaram? Não pegaram, dá é. e... e é uma coisa tão errada, né rapaz? Ah, é sobre você ah, trabalhar, meu Deus do céu, que situação, então, né? é. Fica difícil assim, Fica né? difícil. Fica Aí difícil. o fazendeiro fica com medo, Ele né? E tava recebendo, não tava escravizado, né? Estava é. Tava recebendo pelo trabalho. Você pode ver que veio um pessoal da, do norte... Sim, vem de muito. De outro lugar. Paraná. É. Que acabou ferrando os fazendeiros aqui, pertinho aqui. Perto de uhum. E Agora, eles não... Eles não pegam muito. Estão com também. medo. Agora não pega mais serviço ali. Estão com medo. Eles arrumam serviço para qualquer outro. Menos para esse tipo de pessoa, isso. né? Entendeu? Mas é, é um pecado. Grande, né? É, é verdade. Está passando até fome lá, quando vem. Vem aqui para um fazer uma coisa dessa, né? E, né? É. Mas é que nem eu tô falando pra você. Aí tudo deu certo, né? Que o povo acabou. É, encaixando assim, foi, aí arrumou uma turma para um fazendeiro, depois arrumou outra turma para outro fazendeiro, e foi ganhando um bom dinheiro, porque a turma trabalhava muito. Né? Trabalhava, dava valor, porque ele não tinha, né? Então, quanto tem a pessoa é, quer? A turma muito. E, então, nesse trabalho que eles fizeram lá, e quem não gastou à toa, Ah, com foi certeza. Foi cada um dos. Meus amigos, tudo tem um pedaço de terra, com Olha, café que beleza. e uma casa. Que beleza, Olha, uhum. Olha eu, ganhei, eu peguei de herança do meu pai uma quarta de terra, uma quarta pequenininha. Sim. E não é que eu tô cramando, não. Sim, entendi. Tá Coitado, tanto que sofreu. Você tá, você tá agradecido né? por isso, né? Eu ficou no modo do que ele fazia para nós, nossa é. vida, né? Sim. E a vez lá, chegava do hospital algum, o outro tava lá com febre, tá saindo com o outro para levar, é uma viarada né, é, é um sofrimento, meus pais passaram né? por isso, passaram também, é. Então, então é, aí você vê, eu peguei uma quarta de terra e consegui através desse trabalho nas fazendas, o senhor consegui. é o mais velho não? Não, eu sou do meio, cabeça ah. de coelho. <risos> E Então, tá, através desse trabalho, eu consegui ter uma casa boa aqui dentro da Santana, alugada. E ter, ter um alqueiro de terra. Aqui em cima que o senhor mostrou, é, né? Mas só que, que aí eu tive. A hora que eu comprei um pedaço de terra, eu pude é, fazer a inscrição para fazer um pronafo. Sim. E comprei o outro pedaço. É um projeto, né? É. E aí, trabalhando nas fazendas, continuei, consegui pagar. Graças a Deus, né? Graças a Deus primeiro. Uhum. E tô com esse café. Eu só dei uma bobeira, mas essa bobeira foi um medo de dívida. Eu peguei e fui vender um pedaço de terra, uma quarta de terra, que na hora de, da colheita... Eu pedi lá, vendi mais ou menos. Mas só que de medo da dívida. que a dívida, essa, essa dívida, esse pedacinho lá, né? eu comprei na raça. Certo. Eu não financei, não. Sei. Mas aí o juro é caro, particular. É, caro. é, não é que nem você ir para o banco. É. Bom, se bem que os dois tem juros praticamente. É. Mas só que aí isso aconteceu, eu peguei. E vendi de medo de dívida, né? E uhum. você acredita que mil pés de café só uhum. deu 71 sacos. Você vê uma boa colheita, né? Nossa vida. Uma, uma boa colheita. Só um mil pés. É, então. Né? Uma boa colheita. Então quer dizer que não precisava ter vendido. Não, mas fazer o que, né? Mas aí depois eu falei, não, tá bom que a gente fica preocupado, é ruim pra cabeça da gente. É. né? Mas é que nem eu tô falando para você. Aí, voltando a esse assunto do, do, do padre, então Santana é um lugar de muita oração. Entendeu? E aqui está com, se não me engano, 10 pastorais, 11 é, pastorais. Puxa né? vida, hein? Quando eu entreguei, eu entreguei com 12. Agora eu não contei agora para saber Sim. se quanto tem. Mas, grupo de jovens tem, tem, E o pessoal é, participa bem? A catequese, a catequese, é, você viu o tanto de catequista que tem, que tem, mas por quê? Graças ao padre Antônio. Que foi Porque, o que realmente moveu a máquina, né? Padre, Fez a máquina... O padre Antônio, sabe o que ele falou? Quando ele estudou português, ele mesmo falou com as palavras bem claras para nós entender ele falou assim catequista tem é uma duas só levantou ele falou assim muito pouco muito pouco ele falou e aí essas duas eu estava indo saindo também aí ele, fica, ele não fica nenhuma catequista Aí falou assim, a comunidade que não tem catequista, não merece espada para a Semana Santa. Olha só, rapaz. Falou. E ele está certo, porque a catequese, ela... Uma catequese bem explicada. E é claro que o, muitas vezes as coisas estão tá mal, porque os pais acham que o catequista é, é o responsável direto, não. O catequista... Ele é o catequista da, do, da, das crianças? É. Mas o catequista não vai ficar ali todo, todo o tempo, ali para. Lógico, lógico. Ele tem as obrigações dele também. O né? primeiro catequista é o pai e a mãe. Sem dúvida nenhuma. E hoje não está tendo mais, né? Não Infelizmente tá mais. não está tendo mais, né? Porque aí o pai e a mãe, por exemplo, todos <risos> que assim. Mas aí em vez de ensinar a catequese, hum. ensina a ver As crianças vendo a, no, a novela, né? as crianças ver outras Agora. coisas, né? então é, é, é uma coisa que hoje tudo que você explica para as crianças, eles aprendem. Meu Deus, a criança pega hoje com dois anos, pega um celular, faz coisas que a gente não faz. Ó, você ver, meu sobrinho... Muito esperto hoje, as crianças de hoje. A minha sobrinha casou faz cinco anos, meu sobrinho tem três anos. Ele, ela vai sair para trabalhar no BS, a deixa com a minha irmã, que é a da frente do coral aqui da igreja. Sei. Que mora um pouco para baixo aqui. Sim. Ela tem um filho só. Aí ela olha o menino dela. Aí mora num lugar que eles ficam praticamente quase 24 horas dentro da igreja, Sim. Mim? Por causa que o marido dela não enxerga. Uhum. Então não tem como ele trabalhar na roça. Nem Sim, lugar, lógico, não. lógico, sem dúvida. Mas é uma inteligência, eu não sei, esse povo que não enxerga. A não, eles compensam como... compensa de outra forma, né? impressionante, é impressionante. né? Mas Deus dá essa é, inteligência, é. graças a Deus. É né? impressionante, mas é. Porque é tão difícil né, de pessoas ainda então, não enxergarem. Então, rapaz, como é que então, faz? É, e olha pra você ver, o meu, meu cunhado é corretor. Dá pra você vê como isso? é que pode, né, rapaz? Tem, tem coisas que não dá para explicar, né? Aí um homem perguntou pra Imposto, mas se é corretor, aí liga pra um terreno lá pra, pra vender. Você vem aqui, você não, não tem como você ver o terreno, porque você não enxerga. Aí ele fala: Mas eu tenho meus olhos azuis. Que olha só que coisa. E hein? a minha irmã que tem os olhos azuis. Meus olhos azuis, olha o terreno. Hum. E daí ela vai falar para ele, né? Ele vai simplesmente. No raciocínio dele, vai entender. vai entender. Vai entender. Então, ele, ele trabalha e toca um violão, se dá um contrabaixo para ele tocar. Nossa é assim. um dom já que ele tem, que então é um fora... Profissional de... vai é profissional. É, porque geralmente é assim. Uma coisa sempre acaba é. se sobressaindo. Se a pessoa, muitas vezes, ele é surdo, uhum. mas enquanto a partir ele vai ter uma visão magnífica, vai ter... É. Alguma coisa vai superar aquilo lá. Superar. Ah, aquilo não vai fazer falta. Não vai fazer falta. É. Quer dizer, faz falta para nós que temos é o nosso perfeito, é. mas eles conseguem sobressair. Então, e tanto que canta bem? Então, tanto faz ele que nem a e geralmente é assim mesmo, né? Então, eles não fazem trabalhar na roça. eles tem essa... esse trabalho na igreja, né? E claro sai para poder ver esse negócio da corretagem, né? Uhum. Mas vai lá vê, volta, né? É sempre no, no telefone, mantendo os contatos. Tem o computador que, que ele, ele mexe lá. O computador eu acho que é diferente. Braille, deve ser Braille. É. E aí, quer dizer que Tá fazendo um livro de Santana. É, que bom, rapaz! Eu acho que, eu acho que deve fazer um. Faz vários anos que está fazendo esse livro. É, mas geralmente é. Quando um livro é bem feito, demora mesmo. Demora, não né? sai de uma hora para outra mesmo, não. Demora mesmo. Né? Demora. Então. São muitos pormenores que tem que filtrar, né? Uhum. Separar aquilo que interessa, o que não interessa, bota num cantinho, depois, se precisar, busca mais lá. É uma coisa bem. É impressionante. Essa. Quem escreve livro vai... sabe disso, né? A gente né? vai falar com ele. A gente começou, parece que já sabe o que a gente vai o falar. O restante. É. A tenda dele fica tão ligada é. <risos> que ele já sabe o que é, é que a gente vai exa falar. É, exatamente. Então é assim, é uma coisa que Deus deu. E a gente dá graças a Deus desse dom, né? Sim. Maravilhoso. Sim, é. Ele, tem, ele, é, ele e... no caso é teu cunhado. É cunhado. cunhado. Esse, no modo.. E como é que vocês não viram de passar aqui? Porque sempre ele passa aqui, anda com a bengala, ele já sabe. Não, mais não onde vimos aonde. não. Eu, eu, nós chegamos aqui, ah. Sr. Geraldo, subimos aí, ó. Fomos lá no cemitério, deu uma volta de carro, gravando também, né? Gravando. Gravando na GoPro. Uhum. Depois eu peguei e senti, falei, eu vou fazer um, um, um voo aqui, vou registrar isso. É. E vou colocar no canal para o pessoal conhecer uhum. a Santana. E no fim acabamos te conhecendo. Uhum. Começamos a conversar e eu achei muito interessante o que o senhor estava falando uhum. e agora estamos aqui gravando. Pena que nós temos um tempo limite, né? É. E nós também temos então... um, um tempo limite aqui, ó. Que Pai, tá... Já está doendo também. É, já está é. pedindo um arroz é, com feijão. Não pode atrasar, né? Eu acho que é lá em Caldas o próximo lugar para comer, né? É. Calma, Aí agora é. nós vamos, então, agradecer o senhor por esse carinho. Temos aqui um bom material de uma hora e cinco minutos gravado. E aí eu vou passar para o senhor o dado, depois o senhor vai se ver, uhum. né? Se ver no nosso canal, nos dando a honra de tê-lo conosco agora registrado uhum. E vai ficar isso lá por muitos anos, com certeza Legal. Certo? Então, senhor Geraldo, foi um prazer te conhecer Foi um prazer conhecer sua mãezinha E eu quero pedir para vocês que eh, estão vendo esse vídeo Vocês me perdoem, porque nós estamos gravando aqui Somente com o microfone da câmera ah, Mas eu estou providenciando já um, um microfone sem fio externo. Uhum. Na verdade, são dois microfones sem fio externo. Para numa dessas a gente poder. Porque a máscara atrapalha, ela atrapalha um a pouco a carro nossa carro voz. Mas vai dar para registrar na né? hora de editar e eu procuro dar uma puxadinha mais no, no áudio. Uhum. Seu Geraldo, então fica aqui o nosso agradecimento. Nosso abraço, é, tá? Nosso abraço. Então, a Deus gente não pode se abraçar, sua... mas nosso abraço, uhum. transfira esse abraço para sua mãe, viu? É pra e sua a, família, a, a gente ficar. voltando aqui, numa próxima, eu quero vir te visitar. Então, eu agradeço tá bom? É, imensamente de ficar conhecendo hum, aqui nesse cantinho. É, nesse cantinho, igreja, é, né? é, exatamente. Pois a é. gente, eu vim para poder fazer uma oração aqui. E a gente, eu achei interessante do, do, o drone, do drone é, né? é. Não, tinha, não tinha visto de pertinho assim, é, é simples. no chão, assim, não, eu tinha visto de alguém que coloca aí para fazer uhum. aqui, não sei de onde quiser, Sim. mas aí eu vi e achei muito interessante, é. e agradeço muito pelo carinho, isso é recíproco, pela viu? Pela atenção de vocês. Isso é recíproco, né? pode ter certeza. Que, que Deus abençoe muito vocês e a caminhada Sim, eu de vocês. O senhor também. E que tudo de bom possa acontecer na vida de vocês. Para Obrigada. Todos. O senhor que também. nós vivemos num país que tem as coisas complicadas, mas nós temos milhares de brasileiros bons, é. vou... ótimos. Muito. E cada dia que passa eu conheço e, mais um, viu? É. O é um deles. <risos> Obrigado. <viu? risos> cada dia e, que passa é assim. Que ser encontra vale a pena de, de, de, de, de, de encontrar é. e bater um papo isso é bom Sim. então tem muita muito gente gostoso. mas vai meu abraço também para vocês obrigada e toda a família de vocês tá Amém muito obrigada. obrigado estar rezando para vocês tá agradecemos é de bom, coração professor. viu Cícero e Madalena Madalena é, é. eu não vou esquecer não tá